se liga que eu vou te mostrar agora como que funciona essa parada Sobre ter um caderno da gratidão pra você utilizar também aí Pra você atrair cada vez mais resultados e ter mais sucesso na sua vida Fala galera, meu nome é Júnior Moreira, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Bom, primeiramente, mano, não repara minha voz de gripado, velho Eu Peguei uma chuva nos últimos dias, o tempo mudou Choveu, peguei uma chuva nos últimos dias e acabei gripando Mas tô aqui de boa, aqui na sala do apartamento Inclusive, a gente vai falar sobre é, o caderno da gratidão Inclusive, aí ó, chegou uma TV Zona de 50 polegadas nova FIFA 21, já na TV, meu filho, ó. E o móvel que eu montei. Comprei e montei esse móvel aqui, ó. Mais três coisinhas básicas aí, só pra você entender e pra colocar no caderno da gratidão. Vou te explicar tudo agora como que funciona, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro passo de todos que você precisa entender aqui, mano, é que existem algumas leis é, que funcionam e que nada pode atrapalhar essas leis, tá? Por exemplo, a lei da atração. Se você já ouviu falar sobre a lei da atração, você já deve ter percebido que a gente atrai geralmente tudo aquilo que a gente pensa. Não o que a gente pensa, mas sim o que a gente sente, né? Porque na verdade é a vibração, é a energia. Então, você se você está vibrando energias negativas, você acaba atraindo coisas negativas para a sua vida. Se você está atraindo, se você está com a energia é, sabe, vibrando muito alto Você tá empolgado, você tá motivado Geralmente tende a acontecer coisas boas pra você E uma das melhores maneiras de você atrair coisas boas pra sua vida, mano É você ter um caderno da gratidão Como eu vou te mostrar aqui agora, que é esse caderno meu ó. Todos os dias, tá? Todos os dias eu escrevo aqui dentro desse caderno meu aqui da gratidão E o que que acontece? O, o, qual que é a magia que acontece por trás disso tudo, tá? Tem aquele lema, mano Que quanto mais você agradece, automaticamente mais você recebe Já viu quando você... Vamos imaginar o seguinte, tá? Você e o universo... Vamos imaginar que tem você e um amigo seu. Imagina que você dá um presente, tá? Vou dar um exemplo. Você pega esse celular aqui e dá de presente pra um amigo seu. E imagina que esse amigo seu detestou. Imagina que ele fala, olha, eu já tinha esse celular, cara. Eu não gostei, aquela coisa toda. E, sabe, qual que é a chance de você dar um novo presente pra ele depois, mano? Você não vai querer. Agora imagina que você dá um celular, você dá um presente pra um amigo seu. E aquele amigo seu, cara, fica maravilhado com aquilo. Tipo, porra, mano, muito obrigado, Júnior. Obrigado por esse celular, cara. Obrigado por isso. Qual que é a chance de você dar um outro presente pra ele? É gigantesco. Por quê? Porque você se sentiu bem em dar aquele presente, em dar aquela, aquela, aquela parada para aquela pessoa e viu que aquela pessoa ficou, ficou tão grata que você quer fazer mais coisas por ela. E é mais ou menos assim que o universo é, funciona, tá? É, se você é, recebe uma coisa, você compra um presente, você compra alguma coisa para você mesmo, como eu comprei essa televisão, esse. Esse móvel aí, o FIFA 21 para mim, por exemplo Quando você compra esse tipo de coisa Quando acontece coisa na sua vida Você recebe de alguém um presente E você se sente muito grato por aquilo O universo tende a enviar mais coisas boas para você Por exemplo, ó, eu tenho um lema né Para quem não sabe, eu trabalho pela internet Eu tenho hoje o curso top 1 do Brasil Para quem quer aprender a vender pelo Instagram Inclusive eu vou fazer o seguinte Vou deixar um link aqui de um vídeo aqui na descrição é, Onde fala um pouquinho mais sobre é, como funciona tudo isso E um link do meu mini curso gratuito Eu tenho um mini treinamento que é de graça Para quem quer aprender a vender pelo Instagram Tá? Mas só para vocês verem aqui, ó, olha só para vocês verem Eu acabei de fazer uma venda há mais ou menos 4 minutos no meu Instagram Tá vendo? Acabei de receber 53 reais aqui de uma venda que eu acabei de fazer online E eu tenho um lema de sempre agradecer, mano Toda hora que cai uma notificação de vendas, eu, eu agradeço Eu falo pra mim mesmo, obrigado Deus, obrigado no universo mais essa venda vai sair mais vendas ainda hoje Porque eu tô vibrando uma energia positiva Então quanto mais eu agradeço pelas vendas que eu recebo Automaticamente mais resultados eu tenho, tá ligado? E aí que tá o lema do, do, do caderno da gratidão, tá? Mas como que funciona o caderno da gratidão? Mano, o que que acontece, ó você vai ver aqui no começo do meu caderno, ó, que tem uns dias, ó, dia 4, dia 5, dia 29, dia 30, dia 27, dia 28 e por aí vai, tá? E acontece todos os dias, tá? Todos os dias na parte da manhã eu escrevo no meu caderno, pego uma folha, todos os dias na parte da manhã quando eu acordo eu escrevo coisas que eu sou grato, por exemplo tá, vou, vou, vou dar um exemplo por alto aqui pra vocês mas é, cara, são coisas simples, por exemplo eu sou feliz e grato por ter dormido bem essa noite, sou feliz e grato por ter acordado cedo ou tarde, não sei que horas você acorda sou feliz e grato por eu ter feito o café da manhã, ou sou feliz e grato pela minha esposa ter feito o café pra mim sou feliz e grato por eu ter uma vista, por exemplo, no meu caso, sou feliz e grato por eu ter uma vista bonita do meu apartamento por exemplo, até uma vista ali legal e tal, né sou feliz e grato por eu ter uma cur... Cortina. Sou feliz e grato por eu ter um quadro. Sou feliz e grato por eu ter uma mesa. Uh, sou feliz e grato. Sou feliz e grato. Gato. <risos> sou feliz e grato por eu ter um gatinho. Sou feliz e, e grato por eu ter uma televisão nova. Tá ligado? Sou feliz e grato por eu ter uma garrafa de café. Por aí vai, você fala coisas que você é grato todos os dias, tá? Eu comecei, eu comecei pra você ter uma ideia Eu comecei preenchendo uma média de 3, 5 linhas por dia Porque às vezes a gente, né, começa meio devagar com preguiça com a coisa toda Depois você vai começando a preencher mais Hoje a minha meta é no mínimo uma folha por dia E aí eu preencho na parte da manhã algumas coisas E no decorrer do dia, quando vai acontecer algumas coisas no decorrer do dia eu vou, eu vou escrevendo mais coisas, tá? Então vou te dar um exemplo Eu escrevi lá 10 coisas na parte da manhã e aí durante a tarde eu estou em casa, três horas da tarde, por exemplo, aconteceu alguma coisa muito legal, sei lá, por exemplo, sei lá, fui, um amigo me visitou, fui visitar alguém ou fui almoçar com alguém que eu conheço, um amigo, alguma coisa do tipo. Na hora que eu chego em casa, eu já preencho durante o dia Ou então, à noite, na hora de dormir Eu termino de agradecer por tudo que aconteceu no dia Você precisa agradecer pelas coisas que aconteceu no dia Ou por coisas que você simplesmente é grato Que você esquece de agradecer O que, que acontece aí, tá? Neste momento, mano A gente coloca a nossa mente em um poder né? Uma energia de gratidão Não nossa mente, a nossa energia Uma energia de gratidão muito alta Porque a gente começa a agradecer por coisas Que a gente não estava lembrando, tá? Tem coisas que às vezes eu agradeço Que eu falo assim, cara mano, não, não, não, assim a gente jamais pensaria nisso no dia a dia normal se não praticar esse exercício, sabe? Então você começa a agradecer pela roupa que você veste pelo seu relógio, você começa a agradecer pela, sei lá, tá ligado? Pelo short que você tá usando no dia você agradece porque o dia amanheceu lindo e quanto mais você transmite esse sentimento de gratidão pro universo automaticamente mais coisas boas começam a acontecer, cara. Essa é, esse é o lema, tá? Se você vive uma vida ingrato, sabe? Sentindo ingratidão, cara, você vai você está fadado, infelizmente, a não ter tantos resultados positivos ou não realizar aquilo que você quer. Agora, quando você simplesmente é grato, tá ligado? Tipo, sou grato pelos amigos que eu tenho, sou grato por tudo que eu tenho hoje. Eu, você começa a atrair coisas boas, porque se você já é grato pelo que você tem, o universo pensa: Porra, então eu vou mandar mais coisas pra esse fulano, entendeu? Então aqui, ó, vou, vou ler algumas coisas que tem no meu caderno só pra você ter uma base, tá? Aqui, ó, vamos aqui só pra vocês terem uma ideia. Ó. Ah, sou grato por ter acordado bem. Vou mostrar pra vocês. Sou grato por ter acordado bem. Sou grato por ter amanhecido com vendas. Sou grato por mais um dia incrível. Sou grato por ser abençoado. Ah, vamos pegar umas mais pra baixo aqui, ó. Sou grato por ser o Júnior Moreira. Tá vendo? Eu sou grato por ter feito R$ reais em vendas hoje. Sacou? Então, mano, eu agradeço tudo, cara. Aqui, ó. Sou grato por eu ganhar mais de 50 mil reais por mês. Sou grato por ser próspero e abundante. É, sou grato por eu ter o carro que eu tenho Sou grato por morar no meu apartamento é, Sou grato por ter os meus pais viu? Sou grato por eu, por eu ter os meus pais comigo é, Então é isso, mano Tá ligado? É você agradecer As coisas que você tem E as coisas que você é, que aconteceram Durante o seu dia E por que, que eu falo isso? Porque às vezes a gente esquece Às vezes acontecem coisas pequenas no nosso dia Que a gente não dá tanto valor Mas quando você vai preencher o seu caderno no final da noite Você lembra E aí a gente percebe que coisas pequenas, quando a gente agradece por coisas Pequenas, o universo nos manda coisas grandes, tá? Para para pensar um pouquinho nisso, é mais ou menos isso. E outro detalhe importante, só para finalizar, eu também coloco frases afirmativas de coisas que eu quero ter, tá? e coisas que eu quero ter, como se eu já tivesse tido essas coisas, vou te dar um exemplo ah, tinha mais ou menos 3 meses que eu estava querendo fazer um procedimento no meu rosto tá? um procedimento de harmonização facial para deixar a mandíbula mais quadrada e eu já estava escrevendo no meu caderno como se eu já tivesse realizado isso tá? eu colocava no meu caderno, sou grato por eu ter feito a harmonização facial no meu rosto, na minha mandíbula eu estava escrevendo isso quase todos os dias, agora mais ou menos há duas semanas eu comecei o procedimento, Ó, se você analisar que minha mandíbula está um pouco mais quadrada aqui tá? dos dois lados né e eu vou gravar um vídeo falando mais sobre isso Mas eu coloquei no meu caderno Antes de ter feito Como se eu já tivesse feito isso Como se eu já tivesse realizado tá? E isso vale, vale para várias coisas tá? Quando eu comprei minha BMW X1 Eu colocava, eu tinha uma foto dela na minha parede E eu escrevia como se eu já tivesse ela Do jeitinho que eu queria Eu imaginava já dirigindo ela e eu agradecia por ter realizado aquele sonho, mesmo antes de ter realizado. E logo em seguida, o que aconteceu? Realizei, tá? Então, basicamente, tudo que eu tenho, mano, basicamente, eu mentalizei muito antes de eu realizar. E é assim, mais ou menos, que funciona o processo da nossa mente nesse quesito, tá? Então, deseje e agradeça aquilo que você tem e aquilo que você ainda deseja ter, como se você já tivesse. Você começa a atrair, você começa a emanar essa energia para o universo e o universo começa a trazer aquilo para você, beleza? Bom... Mais ou menos isso é a minha visão sobre o quadro da gratidão e um pouquinho aí sobre a lei da atração, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo. E é isso daí. Até o próximo vídeo. Me segue lá no Instagram também. Até o próximo vídeo valeu!